Mas que coisa não, parece que a eleição para o Senado deixou o Dilma doido de preocupação. Ora, no, esse daqui vai para os recordes, tá? Vejam o seguinte, há 15 dias Dilma jurou que não interferiria na eleição da Câmara e do Senado. Recuou para garantir a eleição de seus escolhidos. Exonerou, na segunda-feira, todos os ministros que têm cargo de deputado ou senador. Não quer correr o risco de ver um adversário vencer a disputa. Ué, né? fora o fato aí da máscara ter caído, como a gente falou mais cedo, agora está a própria Rede Gobles de desinformação. Vejam vocês, tá? Olha aqui. Olha aqui, olha o site que tá. Vermelhinho e tudo mais. Preocupada com votos no Senado. Equipe de Dilma chama aliados para garantir vitória de Pacheco. Ué, mas esses daí não eram todos inimigos? O Pacheco era do centro. Por que agora eles são aliados do Dilma? Ah! Por que uma coisa dessa aconteceu, não é mesmo? Bom. Sabe a CPI do dia 8, que simplesmente deveria investigar quem foram os verdadeiros responsáveis? No caso ali, se foi o Múcio, Flávio Dino, se Lula teve participação nisso, talvez Alexandre de Moraes, visto que aqui no canal ficamos avisando, né? Vocês sabem, por mais de dois meses que o Capitólio Tupiniquim ia acontecer mas a esquerda passou o pano e acha que vai ficar por isso. Vão prender um monte de bolsonaristas, né? vão focar nos piques das pessoas, quem tinha piques lá, quem comprou alguma coisa, alguma comida, uma coxinha lá, e esses vão ser os perseguidos. E, ó oh, meu Deus, vamos acabar por isso. Não, Rogério Marinho foi bem específico. Se eleito, eu vou começar essa CPI do dia 8, que é o que todo mundo deveria querer. Se a esquerda foi lesada, se o Brasil foi lesado, que se investigue, que se saiba tudo o que aconteceu. Mas quererem que essa investigação não ocorra, é do tipo, deixa que eu, eu cuido disso tudo sozinho, deixa que eu investigue tudo sozinho. E não é assim que funciona não, tá? Segundo aqui, né, a G1... Preocupado com a eleição no Senado, a equipe do Dilma chamou senadores para conversar e garantir a vitória do atual presidente da casa. Ué, mas não tinha separação de poderes? Mas a história do Dilma, ele, ele ficou doido de verdade. Ah, o Dilma tinha separação dos poderes, faz aí no executivo. O que que você tem a ver com a eleição do Senado? Ah, porque as tias do Zap são realmente eficazes, não é mesmo? Ela real, elas realmente foram atrás de convencer os próprios senadores, coisa que você faz agora. Como eu disse, Imagina que eu sou um senador e o presidente junto com o ministro do STF estão ali me pressionando para que eu vote no candidato deles. Isso daqui é a prova ou é, não é a prova cabal de que todo esse tempo esses senadores covardes que votam na esquerda na verdade apenas tem rabo preso. Porque se eles tivessem um pingo de moral eles viriam publicamente e falaram não, aqui os caras tentando me pressionar para eu votar, eu vou votar em quem eu quiser. O cara representa quem? O Dilma ou seus eleitores, cara? Isso aqui é fora da caixinha, certo? Ô, oh, desespero. Segundo assessores do petista, Pacheco é o favorito, mas a risco de traições. O que faria a sua votação potencial cair para baixo de 50 votos. Ah, tá tristinho, é? Tá preocupadinho, meu querido. Olha, <risos> isso aqui vai pra cara do Dilma, que pensava... Que ia ter o Congresso todo da, do lado dele. Ele sabe que a Dilma Manta caiu, a Dilma Original caiu, porque o Congresso, junto com o Senado, votaram ali, né? O Congresso dos Deputados, a Câmara dos Deputados, junto com a Câmara dos Senadores, votaram né, a favor do impeachment da mesma e aí ela caiu fora então se ele não tem o congresso do lado dele com apenas o primeiro mês chegando ao fim né amanhã já começa essa votação então a gente tem até hoje para correr atrás mas se já tá nesse nível se as traições já são preocupantes nesse nível para apenas a eleição do Pacheco que na verdade é o fortão do centrão Ué, essa direita não tá sonhando assim não, é muito melhor do que eu mesmo aqui tinha calculado. Jamais esperar que o Rogério Marinho ia dar trabalho de alguma forma, que as coisas estivessem se desenvolvendo assim, mas eu acho que tá um milagre acontecendo. Talvez seja porque as pessoas estão agora com suas redes sociais e censurou todo mundo, hein? E aparentemente não deu certo, né? E aí tá a mídia podre aqui inteira, velho. Inteira falando sobre o troço, sobre a eleição entre os dois. Quem será, hein? A um dia da eleição. Governo e oposição se articulam pelo Senado. Não é? Como assim? Governo e oposição. Agora tem oposição. Agora tá começando a surgir uma direita. Porque, sabe o que aconteceu nesses últimos anos? O povo começou a acordar. Essa mídia podre aí de nunca revelou para nós o quão importante era o Senado, o quão importante eram os deputados. As pessoas lá até Jair Bolsonaro em 2018 achavam que tudo se resolvia com a eleição da presidência que era como se fosse um rei, um imperador na terra, ele pudesse escolher absolutamente tudo que vai ser feito. E nós vimos o quão importante foi esse Senado. E assim, teve uma chance muito pequena de mudar. Eu le lembro vocês que apenas um terço, ou seja, uma a cada três cadeiras do Senado, foram colocadas na disputa eleitoral dessa vez. Essa pressão é feita com os senadores lá de 2018 em diante. Certo? Então tem muita coisa ainda para mudar nesse cenário todo. O que mostra aí já um desastre total do Dilma aqui, né? Já tem diversas polêmicas que só vão, a cor, só vão acumulando. É a história do BNDES aqui que começa, né, 5,1 bilhões que vamos aumentar a dívida nossa simplesmente por ajudar nossos irmãos, porque eles ajudaram o Dilma, né? Foram visitá-lo na cadeia, alguma coisa do tipo, tá? Vários tropeços com acordos comerciais, atrito com militares, polêmica com golpe, ministra do turismo, agora tem um outro ministro lá da comunicação. O Lula sabe que o cenário da Dilma tá chegando. E que tem pessoas morrendo de fome, principalmente ali na sua vice-presidência prontinhos da Silva para tomar em seu lugar, né? Será que o Centrão já está articulando para colocar o Alckmin ali na presidência? Para eles é muito mais benéfico, certo? Seria um discurso ali apaziguador que a, a, a sociedade entrou em convulsão com o extremismo da esquerda, com a da direita, o Dilma sabe que ele precisa urgente desse Pacheco junto com ele, né? Tá lá no esqueminha dele, junto com o Lira, então cadê a nós fazer esse último sprint, essa última corrida, avisar o máximo de gente possível, falar, mano, vamos atrás, ver o vídeo do Enzo aí, mano, é, fortalece aí, porque é isso que a gente precisa, certo? Muito obrigado aí pelo seu apoio uh, e até a próxima. Tchau, tchau.